Eu sou a professora Ana Lígia Miranda e apresentarei nesta videoaula o módulo 4 da disciplina Psicologia da Educação que aborda os contributos da psicologia na compreensão e solução de problemas cotidianos da escola. O módulo 4 tem duas unidades, sendo elas, unidade 1, motivação, afetividade e expectativas no cotidiano escolar e unidade 2, violência e conflito no cotidiano escolar. O objetivo de aprendizagem deste módulo é interpretar e discutir problemas cotidianos que envolvem motivação, afetividade, violência, conflito, atribuições e expectativas na educação escolarizada. Nossa unidade 1 trata da motivação, afetividade e expectativas no cotidiano escolar. Iniciou com uma pergunta. O que experimentam, o que sentem os alunos quando aprendem ou quando estão em situação de aprendizagem? Essa pergunta remete a uma dimensão mais afetiva e emocional da aprendizagem. Dimensão que ocupou um lugar secundário no campo das pesquisas psicoeducacionais nas últimas décadas, mas que é central e precisa ser vista pelos professores. Dentro dessa perspectiva, nós temos as concepções de autoconceito e de autoestima. Autoconceito e autoestima são representações da avaliação afetiva que a pessoa tem de suas características em um determinado momento. Esse campo também vai ao encontro do conceito de motivação. Podemos trazer bigodes que tratando que os motivos, as necessidades, são parte da constituição humana, ou seja, são importantes para que o sujeito entre em ação. A motivação depende necessariamente das condições concretas em que ocorre a aprendizagem ou da relação entre aquilo que estimula ou que desafia e a ação consciente daquele que está em situação de aprendizagem. Já para Piaget, há uma compreensão de que a motivação depende em maior grau dos motivos internos de quem está em situação de aprender. Agora, no campo da afetividade, nós vamos expor alguns conceitos fundamentais relacionados à teoria valoniana para a compreensão da dimensão afetiva e da sua relevância no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. A obra de Valon é marcada pela importância dada à da afetividade no processo de ensino e aprendizagem, quando, historicamente, havia uma tendência de superestimar os estudos dos processos cognitivos e intelectuais envolvendo raciocínio e memória, sem a devida ênfase às questões emocionais. Então, podemos falar em dois polos no processo de ensino e aprendizagem. No polo ensino, temos o professor que, para atingir seus objetivos, deve ter clareza de alguns pontos, como ele deve confiar na capacidade do seu aluno, né, que é fundamental para que ele aprenda, que ao ensinar está promovendo o desenvolvimento do aluno e o seu próprio desenvolvimento, que as emoções e os sentimentos podem variar de intensidade em função dos contextos, mas que estão presentes em todos os momentos da vida e interferem de alguma maneira nas nossas atividades. No polo aprendizagem nós temos o aluno que busca a escola com motivações diferentes, que tem características próprias conforme o seu momento de desenvolvimento, que tem saberes elaborados nas suas condições de existência, que funciona de forma integrada nas dimensões afetiva, cognitiva e motora. O grande desafio do professor, que teve uma formação na qual justamente a sua integração afetiva, cognitiva e motora não foi levada em conta, é enxergar o seu aluno na sua totalidade e na sua concretude. Na teoria psicogenética de Vallon, o eixo principal de desenvolvimento é a integração em dois sentidos, a integração organismo-meio e a integração cognitiva-afetiva-motora. O foco da teoria valoniana é a interação da criança com o meio e uma relação complementar entre os fatores orgânicos e socioculturais. O conjunto afetivo oferece as funções responsáveis pelas emoções, pelos sentimentos e pela paixão.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 Nesse sentido, cognição, afetividade, motricidade possuem a mesma importância para o desenvolvimento humano. Sobre as etapas do desenvolvimento, nós temos a seguinte é, síntese para o Valor. Na primeira etapa, nós temos o chamado estágio impulsivo emocional, que vai do nascimento até mais ou menos o primeiro ano de vida da criança. Nesse estágio, predomina a função motora e é uma, um estágio voltado ao meio. O processo de ensino-aprendizagem nesta etapa deve valorizar os contatos corporais e a fusão com o outro. A segunda etapa é chamada estágio sensório-motor e projetivo, que vai de um ano até aproximadamente três anos. A criança se volta para o contato com o mundo externo, pois já é capaz de falar de andar. Existe um contato intenso com os objetos e um questionamento constante, aquela famosa fase dos porquês. Nesse estágio, o professor deve ofertar situações e espaços e ter disposição para responder aos existentes questionamentos em busca do conhecimento. No estágio categorial, que vai dos 6 aos 11 anos, a criança explora o mundo externo por meio de atividades cognitivas e abstratas, como agrupamento, classificação e categorização.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 a maior domínio da abstração, da dimensão temporal, né, se torna algo importante que possibilita a discriminação dos limites, da sua autonomia, de sua independência. O processo de ensino aprendizagem nessa etapa se baseia na oposição, a qual possibilita identificar diferenças de ideias, de sentimentos, de valores de si e do outro. O ensino aqui deve permitir uma expressão e a discussão de ideias, diferenças respeitando os limites e as relações solidárias e democráticas. Em síntese, Valon propôs um conhecimento integral e indissociável do desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor da criança. Ou seja, ele elaborou uma psicogênese total da pessoa, considerando o homem como um ser biológico e social. A abordagem valoniana sobre a educação caracteriza a socialização tendo o meio e a cultura como agentes formadores e transformadores. Oferece ao educador, em seu saber e seu fazer docente, elementos essenciais para refletir a sua prática e olha o aluno como sujeito constituído de um desenvolvimento integral. A escola, na concepção de Valon, é um espaço socialmente produzido para a formação da humanização e dos processos dialéticos da afetividade. Sendo assim, as contribuições da teoria valoniana trazem à educação uma visão de totalidade no que se refere à cognição, à motricidade e à afetividade. Passamos agora para a nossa unidade 2, que trata da violência e do conflito no cotidiano escolar. Iniciando pelo conceito de violência, podemos dizer que há muitas variações nessa conceituação. Podemos nos pautar na ideia de violência sobre aquele indivíduo que foi submetido a uma coerção e a um desprazer absolutamente desnecessário ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento e à manutenção do seu bem-estar físico, psíquico e social. Para além de tudo, a violência é um sintoma um sintoma do mal-estar nas relações humanas, da fragilidade, da ruptura dos laços sociais dos indivíduos, dos grupos e das nações. Dessa forma, nós podemos dizer que a violência é um fenômeno multideterminado, ou seja, um fenômeno fruto da produção humana. E o que produz a violência? Os fatores que determinam a violência são múltiplos, pois um único fator não consegue definir e explicar todas as questões e fatores envolvidos na constituição da violência. O fato é que a violência sempre produz prejuízos que podem ser ecológicos, materiais e também humanos. Compreender e se posicionar frente ao fenômeno da violência revela e permite uma preocupação com os destinos humanos a favor do homem e da vida. Entramos agora na conceituação de conflito. Conflito não é sinônimo de violência violência pode ser um meio de resolução de um conflito. Por exemplo, conflitos na escola podem ser resolvidos e tratados de forma violenta ou de forma não violenta. Em uma visão tradicional, conflitos são vistos como negativos, danosos ao bom andamento das relações entre os alunos na escola. Já numa perspectiva construtivista, os conflitos são compreendidos como naturais em qualquer relação humana e necessários ao desenvolvimento da criança e do jovem. Os professores que possuem uma concepção de que harmonia não significa ausência de conflitos, têm uma perspectiva construtivista, veem no conflito e na sua resolução uma parte importante do trabalho pedagógico. E ao invés de o professor gastar tempo e energia tentando prevenir o conflito, ele aproveita o conflito como uma oportunidade para que o aluno aprenda como buscar soluções aceitáveis e respeitosas para todas as partes envolvidas e que se desenvolva Aprofundando essa discussão no campo da moralidade, temos Piaget, que demonstra que a criança nasce na anomia, ou seja, na ausência total de regras. Posteriormente, na heteronomia, a criança já sabe que há certas coisas que são erradas e que são corretas. Mas as regras vêm necessariamente do adulto, dos mais velhos. Então, a criança ela é governada pelo outro, né? ela é controlada pelo outro. O desenvolvimento moral ele só é bem sucedido quando, com o tempo, esse controle que vem do outro passa a ser interno, ou seja, um autocontrole ou uma obediência às normas que não depende mais do olhar do adulto. E aí nós temos, então, a moral autônoma. Esse desenvolvimento moral está relacionado à qualidade das relações que se apresentam em ambientes sociais. E a escola influencia, então, de modo significativo na formação moral das crianças e dos jovens. Na escola, é preciso que alunos e também professores tenham experiências vividas efetivamente com os valores morais. Também é preciso oferecer oportunidades para que a construção dos valores morais aconteça, assim como a aprendizagem de formas mais justas e eficazes de responder a conflitos, de resolver conflitos. Então este é o nosso módulo 4 da disciplina Psicologia da Educação, desejo bons estudos e até breve.